Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa disciplina Educação e Relações Étnico-Raciais. Eu sou a professora Miriam Brum Arguello e vou trabalhar essa disciplina com vocês, hoje abordando o módulo 4, intitulado Rumo à Construção de uma Sociedade Plural e Democrática. O nosso objetivo de aprendizagem para esse módulo, é é de analisar os desdobramentos da inserção da educação e relações étnico-raciais na interseccionalidade e da educação antirracista no currículo das diferentes etapas da educação no Brasil. Para organizar o nosso material de estudo, nós é, selecionamos duas unidades. A primeira delas é intitulada Papel dos Movimentos Sociais efeitos das ações afirmativas na educação, conquistas históricas. E a segunda unidade é intitulada a formação do professor para a educação das relações étnico-raciais. Na primeira unidade, nós temos leituras obrigatórias, leituras complementares e videoaulas de apoio para aprofundamento da temática. A leitura obrigatória que nós propomos aqui na unidade 1 é intitulada Educação e Ações Afirmativas entre a Injustiça Simbólica e a Injustiça Econômica. É, um das, das, dos grandes fatores que são apontados né, pelos autores, pelos pesquisadores, ah, a respeito ah, da permanência, é, da presença das minorias né, nos diferentes setores da sociedade, é, são... As, a, a falta de políticas públicas, né, e a falta de, a forma como as ações afirmativas são efetivadas nos diferentes setores da sociedade. E é, nós percebemos, né, que com o avanço é, da própria organização social, né, com a definição no Brasil, da lei de diretrizes e bases, nós tivemos um avanço muito grande no setor da educação a respeito da construção de um currículo mais inclusivo, um currículo mais democrático, e com as legislações que foram sendo discutidas a partir da lei de diretrizes e bases da educação, é, as lutas né, pelas, pelos grupos é, de minorias, principalmente as minorias étnicas, é, aqui principalmente né, no âmbito da nossa disciplina, dos povos indígenas e dos povos afrodescendentes, né, e, e essas lutas né, se materializando na construção e proposta de políticas públicas, que também se transformam né, é, em ações afirmativas, é, e que nos dão aí né, uma... É, um avanço no sentido da, da conquista né, de inclusão e de, de justiça social. É, mas dentro desse âmbito, né, nós, é, os autores aqui nos, nos provocam, e é muito importante que a gente faça essa leitura, é, para entender né, como a constituição né, das ações afirmativas e mesmo né, a consolidação de políticas públicas para diferentes áreas, elas podem trazer uma, uma ideia né, de avanço que não se efetiva, não se cumpre na prática. né E como é importante é, que a gente acompanhe, que a gente participe desse processo, no sentido de avançar né, socialmente para conquistas realmente é, de efetivação dessas políticas. Né? Então, nós temos né, a, a questão dos povos... É, afrodescendentes né eles representam quase a metade da população brasileira ah, os autores né eles começam ah, o texto né nos provocando para essa reflexão né então é uma grande parcela da população brasileira né então ah, o censo demográfico nos aponta né os últimos é, levantamentos de uma, uma grande parcela da população brasileira é, constituída por pretos e pardos, né? Pessoas que se auto-identificam e se autodeclaram como pretos e pardos. Mas nós temos aí, né, é, historicamente negado a, a essa população o acesso a muitos direitos, né? Então, nós temos uma ideia de justiça social que pode em alguns momentos parecer real né, é, de uma sociedade é, que atende né, os princípios da igualdade, os princípios da democracia, mas nós vemos ainda né, em muitos setores, e né, a gente faz mais uma vez uma crítica e uma provocação justamente para a nossa área, né, para a área da educação, em que nós ainda precisamos lutar pelo acesso e pela permanência dos alunos é, nos diferentes níveis da educação. Né? Então, é, nós podemos ter uma ideia, quando a gente tem uma legislação que garante o acesso à educação, nós podemos acreditar que é, a justiça né, é, ela está garantindo né, o acesso a todos, então, nós temos aí uma justiça social, de fato, mas a realidade econômica, social do país ela não permite que essa política pública efetivada e garantida, que ela se concretize, porque esse estudante né, que é, poderia estar na escola precisa atender a sua família nas necessidades básicas, muitas vezes tendo que trabalhar e não conseguindo dar sequência aos estudos. Então, essa desestruturação social, ela também é, prejudica a efetivação das ações e das, das políticas que são pensadas né, como políticas de justiça social, né, de diminuição das diferenças. Ah, e, e quando nós tomamos conhecimento de, do funcionamento disso tudo né, e como o impacto é, dessas diferenças, elas acabam por, muitas vezes, é, é mascarar uma realidade, né? Então, nós começamos, a, ah, mas nós temos, vamos pensar, por exemplo, na política de cotas, né, para as universidades, nós temos políticas de cotas, garantimos que os estudantes tenham, é, sejam contemplados no acesso, né, tenham ali, é, sejam atendidos pelas, pelas políticas de cotas, mas se nós não temos socialmente a garantia de condições econômicas, é, é, condições é, materiais condições mesmo psicológicas e emocionais para que esse estudante chegue e possa ter acesso à política de cotas então eu tenho a política mas eu não tenho todo o restante de ações que são necessárias para a efetivação dessa política e muitas vezes o que nós encontramos na nossa realidade é justamente isso né é, nós avançamos é, na construção e proposta de políticas públicas e de ações afirmativas, mas nós não temos um comprometimento é, político e social no sentido de garantir né, efetivamente que essas ações sejam levadas, é, né, colocadas em prática, levadas a cabo. E uma das, das questões que hoje a gente... É, verifica, né, da não permanência dos nossos alunos é, no ensino médio, por exemplo, é a necessidade de sair para o mercado de trabalho, né, então, a complementação da renda da família se faz necessária e o, a primeira opção, né, é abandonar os estudos, né, ou tentar fazer os estudos no, no contraturno, no turno noturno, para poder trabalhar durante o dia, ou fazer o ensino médio por meio é, do EJA, né, da educação de jovens e adultos. E muitas vezes essa realidade né, de um trabalho é, pesado, de um trabalho que exige ali né, muita força física, ou mesmo né, uma força intelectual, uma força mental, mas desgasta esse jovem né, no, no momento em que ele deveria ter o seu tempo dedicado para o estudo, ele acaba tendo que dedicar seus esforços, seu tempo, sua energia para realizar outras atividades e não consegue acompanhar, então, é, o, os seus estudos dentro da idade certa, da idade proposta, né, pela, pelo nosso sistema educativo. É, então, isso nos leva a uma realidade de que nós podemos, sim, né, ter uma série de políticas, uma série de ações afirmativas, mas nós precisamos também dar garantias é, para que essas minorias possam, efetivamente estar inseridas nesse contexto e possam permanecer nesse contexto, né? no contexto da escola, no contexto da sala de aula, é, porque nós sabemos, né, historicamente, há um processo de desigualdade social, e dentro desse processo de desigualdade social, nós sabemos também que quem está na maioria são esses mesmos... É, quase 50% da população é, que é negra, que é indígena, que é parda, é, que habita nas periferias, que faz parte da classe social é, baixa, né? Então, nós temos aí é, vários fatores que vão ter um impacto no processo né, de, de, de, de entrada e de permanência é, na educação. Nós temos indicadores que nos mostram né, o, o percentual de permanência né, da população negra, por exemplo, na escola. Nesses indicadores nos mostram é, que de um grupo, é, de uma população negra, eu não tenho aqui os percentuais, mas que o, os indicadores mostram que, enquanto a população branca, em média, consegue concluir sete anos de estudo, a população, a nossa população brasileira, né, a população negra consegue concluir cinco anos de estudo, né, e, e isso tem uma defasagem aí numa, num processo de formação de dois anos, né, e isso para a entrada na universidade faz uma diferença muito grande, porque são dois anos de atraso em relação à idade pensada para o, o desenvolvimento normal, né, o pensado para o o progresso na educação. Então, esse é um desafio muito grande, né, do, da permanência dos nossos alunos é, na educação, esse é um, um dado que a gente precisa se apropriar para que a gente possa é, fazer os enfrentamentos e efetivamente é, discutir a, ações, né, que venham permitir a permanência desses alunos em todo o seu processo formativo, né. É, pensando numa educação né, inclusiva, igualitária, democrática. Então, esse é, talvez, o nosso grande desafio, nós precisamos pensar é, muito né, em como é, garantir que os nossos estudantes concluam os seus estudos, que eles permaneçam né, realizando os seus estudos. Bom, avançando né, na no nosso, no, na organização do nosso material, nós temos, então, né, a, a unidade que vai discutir a formação do professor para a educação das relações étnico-raciais. É, e aí, dentro dessa discussão, é, nós temos, principalmente, a implementação da lei 10.639, que é a lei, né, que a gente já discutiu no módulo 3, que trata né, dos conteúdos da história e cultura afro-brasileira é, e indígena no ensino em todos os níveis. Um, nós temos aí né, já mais de uma década de aprovação dessa legislação. Ela sofreu algumas atualizações, é, algumas modificações, até porque esses grupos vêm ainda acompanhando e discutindo muito de perto a implementação dessa, dessa legislação. É, mas nós ainda, né, conforme também já fizemos algumas discussões, temos uh, um, muito a, a avançar na questão uh, da discussão da temática das relações étnico-raciais no contexto da sala de aula. Temos aí, em termos até de elaboração do material, proposta curricular uma série de controvérsias que atravessam a temática da, da educação, das relações étnico-raciais. Temos alguns campos de disputa, às vezes, é, é, não só dos professores, mas, inclusive, é, dos grupos que fazem as, as lutas né, por conseguir espaço dentro do currículo e dentro da educação. Então, não existe uma unanimidade no sentido de é, definir um, uma temática ou uma outra temática para a discussão das relações étnico-raciais na educação. Temos aí algumas tensões, né? Tanto pra, no, na discussão da formação do professor, né? De, de como é que se constitui esse currículo ideologicamente, é, que conteúdos né, que vão compor esse currículo. Então, não é algo é, completamente... É, desprovido de controvérsias, né, nós temos aí é, algumas questões, ainda alguns embates, né, é um campo em movimento, né, e como tal, é, essas tensões são, é, elas existem e elas são positivas, e é muito importante que a gente acompanhe para entender também é, que tendências é que cada movimento traz, né, e qual é, é o direcionamento que cada grupo propõe para essas discussões. Né, principalmente no processo da formação de professores, que é a preparação né, do indivíduo que estará no contexto da sala de aula da educação básica, fazendo esse trabalho sólido de base, tão importante para a transformação social que nós pretendemos para a nossa sociedade. Né? É, então a gente é, propõe né, dentro aqui do contexto da nossa disciplina pensar esse currículo a partir de propostas pedagógicas críticas, né, pensando sempre é, numa educação de qualidade, pensando sempre é, no processo de apropriação né, da maior parte é, do maior volume possível de conhecimento histórico, social, é, socialmente referenciado, né? então validado cientificamente, validado academicamente, e que contribua né, para que a gente avance no sentido né, da, da equidade, da igualdade, tão desejadas e tão é, ainda é, como uma, uma demanda que nós precisamos cumprir. Né? Então, é, a consciência, né, a tomada de consciência dessa responsabilidade do professor, ela é muito importante porque nos faz é, ativistas também, né, dentro dessa transformação social necessária, é, eu acredito que sempre que nós discutimos temáticas pertinentes como as temáticas das relações étnico-raciais, nós compreendemos a importância desse debate e compreendemos também a importância da nossa participação nessas ações. Né? Por isso é tão importante que a gente avance no sentido de participar efetivamente, compreender né, as dinâmicas que estão aí né, é, é, alimentando esses processos e como é que a gente se apropria e participa disso de uma forma positiva, né, de uma forma que a gente é, traga também frutos né, para o contexto onde atuamos, é, tanto dentro da educação superior quanto da educação básica, que são os nossos espaços de atuação. Pensar, então, né, que a partir dessa, dessa legislação, né, a, a implementação da lei, né, das educa da educação das relações étnico-raciais é, que a gente possa realizar efetivamente uma reestruturação das nossas matrizes curriculares que a gente possa revisitar esses espaços curriculares, no sentido de fazer um debate amplo, é, incluindo toda a comunidade escolar, toda a comunidade universitária, para que a gente possa, né, em conjunto com os pesquisadores, com os teóricos, com os estudiosos, é, atualizar as discussões, atualizar os nossos conhecimentos e fazer com que efetivamente tenhamos uma participação ativa e efetiva na implementação dessa legislação. Né? Nós já estudamos no contexto da nossa disciplina que essa temática é uma temática é, que é obri obrigatória por lei, né? portanto, é, ela precisa ser cumprida dentro do currículo e é responsabilidade de todos nós fazer com que isso se efetive e que realmente esses direitos e essas discussões temáticas sejam garantidas. Bom, e dessa forma nós encerramos esse módulo Agradeço muito a companhia e a participação de vocês nesses estudos e nesse debate e nos vemos em breve. Muito obrigada.